Atualmente os quadrinhos estão em alta, não é? Tivemos uma saga inteira da Marvel e agora com o Esquadrão Suicida parece que a DC começou a andar nos trilhos. Mas é só isso? Será que só vemos Marvel e DC sairem dos quadrinhos para o audiovisual? Que outras adaptações podemos assistir fora dessas duas gigantes? Vem, que hoje te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é Cesar Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. já sabemos que não é só de Marvel e DC que vive os quadrinhos e nesse vídeo separamos uma lista com quatro filmes que são adaptações de quadrinhos lembrando se você quiser um conteúdo relacionado aos quadrinhos ou universo nerd geek deixe aqui nos comentários para começar bem nessa lista escolhemos um filme com muitos rostos familiares o Scott Pilgrim contra o mundo muitas pessoas não sabem mas esse filme é inspirado no quadrinho de mesmo nome Scott Pilgrim Contra o Mundo foi escrito e desenhado por Brian Lee O'Malley e foi lançado no ano de 2004. O filme conta com o Superman ou o Capitão Átomo, depende do universo que ele está, a Capitã Marvel e o Capitão América. Se você não conhece, Scott Pilgrim é guitarrista de uma banda de garagem que deve derrotar os sete ex-namorados de Ramona Flowers se quiser namorar ela tanto o quadrinho quanto o filme mesclam muito bem os elementos musicais e os elementos de jogos ao roteiro resultando em uma experiência fantástica tendo direito a várias referências de jogos como The Legend of Zelda Pac-Man e Final Fantasy mas não pense que para por aí Scott Pilgrim também ganhou um jogo muito legal em Beating Up bem aos mods dos clássicos como Double Dragon, Final X e Final Fight Final X? É, eu percebi como Double Dragon, Golden Axe e Final Fight. É muito fácil encontrar esse jogo, já que ele não é exclusivo e foi relançado recentemente pela Ubisoft. É uma ótima opção para jogar em modo co-op, já que ele suporta até 4 players. O melhor de tudo é que o quadrinho, o filme e o jogo não são repetitivos. Então até mesmo em questão de história vão ter muitas coisas diferentes. Ainda pegando a onda nos atores do CM, sabia que Homem de Ferro 2 não foi o primeiro filme baseado em quadrinho que Scarlett Johansson participou? Na verdade, esse filme é Ghost World, lançado em 2001. Esse filme é baseado no quadrinho de mesmo nome. Quer dizer, lá fora. Aqui no Brasil o nome foi traduzido para O um Mundo Fantasma e foi escrito e desenhado por Daniel Claus. Você pode não conhecer esse cara, mas os trabalhos dele são muito bons. Você pode conferir Paciência e David Boring, que estão sendo publicados na editora Nemo. Ghost World conta a história de duas meninas que se veem diante da incerteza da vida depois do ensino médio. Enquanto tentam conduzir a sua amizade a uma nova era, as estruturas de sua relação são abaladas. E o que parecia ser um futuro de possibilidades, ao pouco se torna uma intrusa realidade que envolve shoppings e subempregos. É uma obra profunda e reflexiva, assim como outras obras do autor. Vale mencionar que o filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, então pode assistir sem medo aí, você tá assistindo até aqui e nem se inscreveu, nem curtiu o vídeo? Se eu fosse você, eu faria isso agora mesmo. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Um filme mais recente e meio inusitado de sair dos quadrinhos é Meu Amigo Demer. Imagina só, você convive com uma pessoa, passa tempo com ela, pratica esportes e pelo jornal descobre que essa pessoa virou um serial killer conhecido como Cannibal de Milwaukee. Por mais estranho que pareça, tanto o filme quanto o quadrinho é autobiográfico. O autor Durf Beck Durf foi amigo durante a adolescência de Jeffrey Dahmer, que se tornou um dos serial killers mais conhecidos da história quando chegou na vida adulta. E nessa obra vemos um pouco de como Durf via Jeffrey, Além de remexer nos seus velhos cadernos e álbuns de fotografia, Durf consultou seus amigos de adolescência, seus professores, os arquivos da FBI e a cobertura da mídia após a descoberta dos crimes de seu amigo antes de roteirizar o quadrinho. Por mais estranho que possa parecer, vale a pena conferir tanto o filme quanto o quadrinho. É interessante ver o ponto de vista de alguém sobre esse assunto fora de um documentário. Partindo um pouco para o lado oriental, temos o mangá Old Boy, que já teve duas adaptações. A primeira adaptação foi um filme sul-coreano de 2003, como parte de uma trilogia do diretor Park chan wook conhecida como Trilogia da Vingança. Os filmes não têm narrativa conectada, mas foi chamado de trilogia pelas críticas por causa da conexão temática. Como sugere o nome, o tema dos três filmes é sobre vingança, ética, violência e salvação. O filme segue a história de um indivíduo chamado Dae-su, que fica trancado num quarto de hotel por 15 anos sem saber o motivo de seus raptores. Quando finalmente é libertado, Daetsu se vê numa rede de conspiração e violência. Sua busca por vingança acaba se entrelaçando com o romance quando ele se apaixona por uma atraente chefe de sushi. Ele tem 81% de aprovação no Rotten Tomatoes e 94% de aprovação da audiência. Já a segunda adaptação é o remake estadunidense da primeira. E conta com os atores que interpretam Nick Fury, a Feiticeira Escarlate e o Thanos. E já que mencionamos o Josh Brolin, ele ama fazer papéis tirados dos quadrinhos. Tanto que dá pra fazer um vídeo desse, só com filmes que ele participou. O que vocês acham? Ao contrário da primeira adaptação, essa foi muito ruim nas críticas. Chegando a ter 39% de aprovação do Rotten Tomatoes e 37% de aprovação da audiência. Uma adaptação de quadrinhos que tá chegando na Netflix é o Zag Yojimbo, do Stan Sakai onde ele mistura mangás e quadrinhos americanos. Para você ter uma noção, ele já apareceu com as tartarugas ninjas. O mais legal de tudo é que o quadrinho também está sendo lançado no Brasil pela Hyperion Comics. O quadrinho está na pré-venda e você pode encomendar o quadrinho no Instagram deles. Você vai encontrar muitos perfis que correspondem a vários locais do Brasil. É só você achar o mais próximo da sua casa e então encomendar. Antes de encerrar, queremos avisar que estamos fazendo as lives no Instagram todas as sextas-feiras. Então se você curte nosso conteúdo e quer ficar antenado no Mundo Nerd, será um prazer receber você lá. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o um próximo vídeo.